Olá pessoal, tudo bem? Como vai todo mundo aí? Pessoal, vou mostrar rapidinho aqui para vocês que algumas pessoas aí gostariam de saber o funcionamento básico do, do rádio do i30, tá? Tô aqui com o Hyundai i30 2012. Esse aqui é o rádio original, tá? Do i30. Então vou mostrar para vocês aí basicamente o funcionamento do rádio. E como esse rádio aqui, ele é um rádio muito bom. Ele tem um som aqui muito bom, excelente, tá? Não tem módulo aqui, não tem nada, mas ele tem um som forte esse carro, viu? Olha, quem quiser conhecer o som desse veículo aqui, entra no i30, coloca uma música aí que bate legal, que vocês vão ver como o som desse carro aqui original é forte. Eu me surpreendi com o som desse carro aqui. Bom, vamos lá pessoal, rapidinho, ó. Então aqui está o, o som original, né? o rádio original, ele toca CD, ele não toca DVD, tá? só CD-R. Ele tem entrada para USB e tem entrada auxiliar também. Você pode conectar o celular e também pode conectar o iPod, ele tem um cabo original que a Hyundai manda. Como o iPod quase ninguém usa mais, não é muito difícil, então o pessoal usa mais o pendrive... E CD, que nem eu estou usando aqui um CD, porque eu precisei usar o pendrive para fazer outra coisa depois eu vou comprar outro, tá? Só que o pendrive, você não coloca ele aqui no rádio não tem como espetar ele aqui, tá? Você vai colocar ele aqui no console, aqui ele tem uma entrada, ele tem uma entrada aqui para o pendrive, deixa eu tirar aqui, ele tem uma entrada aqui para o pendrive. Aqui, ó, aqui você conecta o, o iPod, conecta aqui, ele tem as entradinhas aqui, tá vendo? Então aí você colocou o pendrive aqui, ele já reconhece, só tem uma entrada, tá? Bom, então vamos lá, basicamente, né? Então você tem aqui, ó, o FM, o AM, você pode escolher, tá? FM, AM, você tem aqui a parte de CD, entrada auxiliar, você apertando aqui, você vai... É, conectar USB eu não tenho USB aqui agora mas quando você apertar auxiliar ele vai mudando aqui em cima que nem agora está tocando CD tá vendo? mas ele muda aqui para USB ou auxiliar quando ele mudar aqui em cima para AUX que é o auxiliar é porque você tem o um iPod ou o celular conectado via cabo P2 tá? aqui embaixo você tem a mudança de música de faixa né do rádio. Então, por exemplo, se você apertar aqui, ó, ele vai mudar para a próxima música, tá vendo? Eu vou abaixar aqui a música porque dependendo da música que estiver tocando dá problema com direitos autorais, tá? Então aqui você muda a faixa. Tá vendo? Você pode mudar por aqui. E pelo volante também, né? Então aqui no volante você tem o controle do volume. Aumenta, diminui e tem aqui também a mudança de faixa Para cima, cima ele aumenta, né, ele vai para frente na faixa e para baixo ele retrocede a faixa E esse molde aqui é FM para CD e assim por diante tá? Então beleza Esses botões aqui ó, é para você memorizar as faixas do FM Então você coloca na sua estação preferida, pressiona o botão por um segundo, um segundo e meio e ele memoriza a segunda faixa, a terceira até a sexta. Basta pressionar o botão por um segundo e meio, mais ou menos, ele memoriza a faixa de FM, tá? Beleza. É, essa função aqui, ó, essa função Dark, é uma função que ele apaga esse painel aqui, ó, essa leitura, tá vendo? A luz aqui, ó. Então, de noite, se você está dirigindo e quer, não quer ver aqui essa faixa, é só apertar aqui, tá? Se apertar de novo, mexer no volume, ele acende, tá? Então, por exemplo, eu quero ouvir os 10 primeiros segundos de cada música que eu tenho num CD ou num pendrive. Basta você apertar aqui, ó, a tecla número 5, que é o scan, tá vendo? Quando eu aperto aqui o número 5, ó, ele vai ouvir os 10 segundos de cada música, ó. Fica olhando, ó. Quando terminar 10, ele vai mudar a música, ó. Pronto, já trocou de música. Então, esse botão Scan é para você é, ouvir os 10 primeiros segundos de cada música do seu CD ou do seu USB, do seu pendrive, tá bom? Para desligar o Scan, basta pressionar novamente o Scan aqui, tá? Aí ele desliga. tá Esse botão aqui, o número 1, RDM, ele vai tocar as músicas de forma randônica. Então, por exemplo, apertei aqui o botão número 1. Ele aparece aqui no painel escrito RDM, que é randômica. Então a sua seleção de músicas, ela vai tocar de forma aleatória, tá bom? Então ele não vai na sequência, música 1, 2, 3, 4, assim por diante. Ele vai tocando aleatoriamente as faixas. Eu prefiro assim, tá? Tocar aleatoriamente. Para desativar, basta pressionar aqui o botão número 1 novamente, ele vai desligar o RDM. Pronto, desligou. Agora, as músicas no rádio, ou no CD, ou no USB, vão ser tocadas em sequência. Esse botão aqui, o RPT, que é o número 2, quando eu pressiono o RPT, ele vai repetir a faixa tocada. Então, tem uma música lá que você gostou e quer ouvir ela de novo, antes dela terminar, pressiona o botão RPT que ele vai repetir a música tantas vezes que o botão, tantas vezes... Que o botão estiver pressionado, então enquanto o botão estiver acionado, ele vai ficar repetindo a música. Tá, pode ver que ele acende aqui. Ó, então enquanto estiver o botão RPT acionado, ele vai ficar repetindo a música em questão. Para desabilitar, basta pressionar o botão número 2, ele vai tirar. Ele vai tirar aqui a função RPT. tá lá, tirou. Tá vendo? Então é isso aí. Aqui eu tenho a temperatura externa do carro como é que eu sei que essa temperatura externa no retrovisor dianteiro direito na parte inferior ele tem um, um termômetro ok então é no retrovisor do veículo no retrovisor é, direito retrovisor direito tá do lado de fora do carro na parte inferior lá do retrovisor ele pega a temperatura externa está bem quente hein? aqui eu tenho a hora do carro meio de 49 Vamos conhecer aqui o botão Setup. O que é o botão Setup? Eu consigo aqui alterar as funções do rádio. Ó. Áudio, tá? Eu consigo alterar o relógio. Eu consigo alterar o formato da hora para 12 horas ou 24 horas. Tá? Eu consigo alterar aqui tela. Eu não lembro o que é Screw. E esse SDVC deve ser cartão de memória. Está aqui a temperatura em graus Celsius, tá? Então, por exemplo, áudio. Aí eu tenho graves, eu tenho médios e eu tenho agudos. Agudo eu deixo no 10 e o grave eu deixo no 0. Se eu quiser alterar, eu aperto esse botão uma vez, ele vai aqui para a direita. Aí basta eu aumentar. Ó. Se eu quiser deixar aqui, por exemplo, eu pressiono de novo... Aí é só apertar o setup ó, ele sai, tá vendo? Se eu quiser entrar novamente lá, eu aperto o setup, dou um enter aqui no botão, ele entra em áudio, dou um enter de novo ele vai lá naquela função. Eu deixo aqui em zero, porque ele já bate muito forte mesmo no zero. Dependendo da música, eu coloco no 2 ou no máximo 3. nunca passo do 3, porque é muito forte. Tá vendo que ele saiu? Porque eu fico um pouquinho sem mexer, ele sai. Então, se eu entrar aqui no setup e vier aqui em relógio, eu dou um enter aqui nesse botão, ó. Aí. Tá vendo, ó? Enter. Ele vai lá pro 12. 13, 12. É só mudar, ó. Pra baixo ele diminui, pra cima ele aumenta. Aí eu dou um enter aqui, ó. Aí ele vai para os minutos, tá vendo? Aí é só mudar, ó. 53, 52 e dá um Enter. Tá? Colocou na hora desejada, é só clicar aqui em setup e ele sai. Tá? Esse é o funcionamento básico. Aqui, ó. Tempo, 24 horas. Então o formato da hora, 24 horas. O básico é esse, pessoal. Não tem segredo, esse rádio é muito simples, tá? Uma coisa que eu percebi que esse rádio não tem é o mute. Então, por exemplo... Eu tinha, no veículo anterior, eu tinha uma ideia e ele tinha um Pioneer. Então, por exemplo, eu estava falando com alguém, eu queria é, momentaneamente dar um, um mute na música, né? só tirar o som, ele tinha um botão mute, né? mutar a, a música. Então eu apertava o botão, a música continuava rolando, só que sem som. Aí depois eu voltava, apertar o botão, o som aparecia. Esse rádio não tem mute e nem pause na música, eu, pelo menos eu não achei. Eu olhei bastante e não achei, tá? Aqui você muda as sintonias, né? Das rádios. Ou, por exemplo, também uma função que eu achei legal, ó, Tá tocando uma música. Tá tocando essa música aqui, ó. Se eu quiser procurar uma outra música enquanto essa toca, basta girar, ó. Tá tocando uma música e eu já tô procurando outra. Por exemplo, eu tô ouvindo e quero tocar essa daqui, ó. Aí basta eu apertar aqui, ó, o enter aqui nesse botão, ele começa a tocar outra música. Então, eu posso ouvir uma música e já procurar uma outra ao mesmo tempo, ó. Tá tocando essa música aqui, ó. Tá vendo, Tá tocando. Aí basta eu girar aqui. Tá tocando aquela lá. Tá vendo, ó? Eu posso procurar a música que eu quiser, ó. Rolando para direita ou rolando para esquerda, e aquela lá tá tocando. Quando chegar na música que eu quero, ah, tô querendo ouvir aquela lá do Robin Gibb. Aí é só pressionar Enter aqui, ó, já começa a tocar a música, ó. Pronto, tá vendo? Eu não vou aumentar aqui por causa de direitos autorais, né? Senão dá problema aí. O básico é esse, né? E aqui o CD, tá? Esse rádio aqui, ele só cabe um CD por vez. Não é aquele modelo que, você, que é disqueteira, né? Que você pode colocar seis CDs. Que aquele lá é o 760. 760R. Esse aqui é o 710. Ok? Pra tirar o CD, é só apertar aqui, ó. Só apertar aqui, ó. Pronto, já tá aqui o CD, ó. Beleza? CDR, tá? Aí automaticamente ele já vai pro rádio, ó. Pra FM. Eu quero ir pra 101,7. É só apertar a tecla 2, ó. Já tá lá na... Na rádio memorizada. Quero colocar o CD? Só colocar, ele já pega o CD e já vai carregar. Pronto, já carregou. É isso aí, esse é o funcionamento básico do rádio. É um rádio muito bom e é um rádio bem simples, tá? É, eu gosto muito desse rádio. Quem sabe aí futuramente eu vou colocar um... Uma multimídia, um Android Talvez eu nem coloque Porque esse rádio é muito bom Tá? O funcionamento dele é muito bom Se vocês tiverem alguma dúvida Quiser saber alguma coisa a mais aí Deixa nos comentários aí pessoal sobre esse rádio Talvez alguma coisa que eu não tenha falado aqui Eu respondo aí para vocês, tá bom? Inscreve no canal aí Dá um joinha para ajudar o canal Por favor Aí a gente vai fazendo mais vídeos aí para vocês Tá bom pessoal? Compartilha com seus amigos também aí se você gostou, tá ok? Muito obrigado a todos aí, tá? Tenham um bom dia.